E aí pessoal, Worldcap 0 na área, beleza galera? É seguinte, mano, mais um CAR VLOG aí. Dessas, dessa vez de dia, né, mano? Mas tá um tempo feio aqui em São Paulo, mano. Tá chovendo pra caramba, tá ligado, niggas? Vou dar uma passada ali no shopping, resolver um BO. Porque nem falo pra vocês, mano emprestei o meu moto x pra, pra minha mina né que a gente ia fazer um rolo no celular dela trocar né trocar com, com um maluquinho aí que a gente anunciou na lx etc e aí o que aconteceu eu fui deixar ele em casa né peguei o celular dei o meu celular pro o moto x pra ela né para ela ficar temporariamente Enquanto eu faço o rolo com o um malucão e ela de... na hora que ela foi sair do carro ela deixou cair Eu não vi ela também não viu E alguém pegou o celular E eu não tô conseguindo rastrear Ou seja Perdi meu Moto X2 Que eu tava jogando para usando ele pra caramba né mano Pra jogar Modern Combat 5 com o Ipega E agora, <risos> fodeu né Porque é, só dá pra eu jogar agora no IOS Porque meu Tegra Note não tá aguentando mais MC5 MC5 tá, não sei se é o tempo que ele já tem, entendeu? Que já tá regando Ou não sei se é as atualizações do MC5 que tá fudendo com ele Mas não dá galera, não dá pra jogar e aí só sobrou o iOS, né, mano? Só que a maioria do meu público não curte muito gameplays em iOS, entendeu? O pessoal quer ver mais conteúdo de Android, mano. E... e agora eu não sei o que fazer, né? Desfazer do meu... Opa, bati aqui. Desfazer do meu iPhone eu não vou, né? Porque meu uso pessoal... Eu tô pensando em vender meu tablet, entendeu? Meu Tegra Note pra comprar um Zook, sei lá, entendeu? Pra conseguir continuar jogando aí, gravando gameplays. Mas por enquanto eu nem vou conseguir jogar MC5, mano. Tá ligado? Na minha conta mesmo, né? Se desse pra transferir minha conta do Android pro iOS, show de bola. Mas, por exemplo, no iOS eu tô level 19, tá ligado? E no Android eu já era level 120. Já tava com armadura apocalíptico, é samurai... Eu o A4, tá ligado? Então, puta, eu fiquei puto da vida Nesse exato momento tô indo no shopping é, Na loja da Tim Pegar um novo chip pra ela Que o chip o chip dela tava no meu nome, tá ligado? E, e tipo, mano, perdi um Moto X2, tá ligado? O celular Não, Ao meu ver era um celular ainda top de linha Entendeu? Não abandonava e agora eu perdi Nossa, tá O meu suporte aqui do Do carro tá, tá ruim, tá ligado? Quebrou E ele não tá segurando, tem que comprar outro Mas por enquanto a gente vai usando esse Então tipo assim Só pra avisar vocês, tá ligado? Que eu tinha começado a trazer Gameplay de MC5 E eu acho que eu Mal comecei, já não vou poder mais Entendeu? Tem que esperar É... Eu consegui um outro dispositivo E aí eu conto com a colaboração de vocês Sempre, né, no canal Ajudando a impulsionar aí o canal Pra trazer mais público, mais audiência E com isso, consequentemente, né Eu consegui fazer algum investimento aí com, com o canal, mano Para mim foi uma tragédia Eu fiquei puto da vida mesmo, tá ligado? Eu fiquei muito puto da vida mas infelizmente segue o jogo, eu vou ficar jogando no, no iOS e o que conseguir rodar no tablet eu vou rodar, né? Mas meu tablet já tá bondeado, mano, já tá bomdiado porque ele já... Eu comprei ele no começo do canal, mano, ele tem três anos já, aquele tablet, entendeu? Segurou pra caralho, você pega celular de três anos atrás, entendeu? Não, mano... Naquela época o celular stop de linha era Stone tá ligado? Então tipo, mano, esse Tegra aguentou pra porra, mas agora eu quero, eu vou vender pra conseguir comprar um celular aí, tipo um Zook e tal, pra conseguir jogar, entendeu? Porque sinceramente eu não sei o que eu faço, né mano? Porque é, meu canal sempre foi Android, aí eu consegui um IOS Comecei a gravar iOS, mas, assim, o público... Vocês são do Android, né, mano? Então, tipo... A graça é, tipo, eu estar tá jogando e trombar um inscrito meu. E eu sei que... E, e eu sei que... Calma aí, amigão. Não entra aqui nem doido, não. Eu sei que isso daí vai ter mais possibilidade, sempre ter mais possibilidade no, no Android, entendeu? Então, no iOS, tipo, você vou ser lobão solitário e tal. Um pouco... Um pouco Alguns me conhecem, outros não O pessoal acha que eu sou fake no, no iOS, tá ligado? Então, eu falo lá no global, pessoal acha que eu sou fake E eu sou level 19, mano Pra você ter ideia, eu tô com... Eu tô level 19 de... De compact ainda, mano O bagulho não mata, tá ligado? Não mata Tô quase indo pra liga diamante no level 19, invejosos dirão que é montagem, né, mano? Puta que eu pariu, né? Tudo que a gente faz, a gente é criticado, mano. Quando você se torna uma figura pública, né? Na verdade, o Wordap é só um personagem, né, mano? Eu não sou... Eu sou o Pedro, o Paulo, né? E... Mas o Wordap é um personagem. Mas quando o meu personagem ganha popularidade aí no universo mobile... Passou a ser uma figura, mano. Sempre vem aquela avalanche, tá ligado? De, de haters, mano. Vai muito sorte, do, tá ligado? As pessoas querem te... Você criou um perfil no Facebook pra interagir com seus inscritos. As pessoas ficam te julgando. E alguns ficam te julgando porque você tá com exibicionismo, mano. Se eu faço um perfil do canal no meu Facebook pra... É, no Facebook pra... Interagir com meus inscritos, aí quando eu interajo eu tô de exibicionismo, é foda, né? E pior que... A pessoa não tem nem... As pessoas, certas pessoas não tem nem maturidade pra, pra fazer um, um pré-julgamento de você, tá ligado? Você, eu sou vivido, mano. Porra, eu tenho... Vou fazer 27 anos, mano. Eu tenho minha faculdade, daqui a pouco eu tenho que casar, ter filho... Não sou eu sou homem, mano, não sou moleque não, tá ligado? Vocês que julgam aí, que falam merda, vocês são moleque ainda. Homem que é homem não faz isso, tá ligado? Mas é isso, galera. Eu queria só falar, mano, do. Da questão aí do Moto X2, que realmente abalou aí. Deixa eu pegar o baguletes aqui do estacionamento. 9.3 horas, puta merda, hein? Daí na alma Bem-vindo, pressione o botão ou seu cartão Vai logo, pô Bem-vindo, retire seu cartão Tchau Então é isso, galera Chegando aqui, resolver a bomba E me contentar em trazer pouco conteúdo pro canal por enquanto e aumentar pra caramba Começar a voltar a fazer um pouco de review Disse daquilo, dicas, e aí? Botei ironia, né? Mas se você curtiu esse vídeo aí, que é mais caro, vlog é, comenta, deixa o seu gostei aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, que é nós tamo junto, beleza? Mas é isso, tamo, tamo juntão. Fui.